Nos tempos atuais, de confusão na política e rumos incertos na economia, a cidade de Altos, a 42 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, mantém informações constantes sobre supostas aparições de objetos voadores não identificados. Os chamados OVNIs continuariam aparecendo nas localidades Serra do Cedro, Serra Negra, Serra das Madalenas, dentre outras. Apareceriam também na rodovia 221 entre Altos e Alto Longá. Neste sábado iremos até as serras juntamente com alguns amigos para conhecer de perto as histórias dos moradores e seus avistamentos. Acompanhem conosco aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia.